Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a trabalhar bastante a sua coxa, mas uma coxa de cada vez, mas para isso tem que ter sempre a liberação do seu médico, se você ainda não é inscrito, se inscreva, toca nesse joinha aí e faz o melhor, vai lá embaixo na descrição, porque para a tua perna ficar durinha e você tirar a flacidez independente da sua idade, tem que ter um cardápio para ganho de massa magra e é isso que está na descrição desse vídeo. Presta atenção no que eu vou te explicar para você poder entender e aí agora não errar mais e conseguir ter a sua perna bem durinha. Você vai fazer o seguinte, vai colocar a sua perna esquerda à frente, assim. A perna direita vai ficar na diagonal, assim, aberta dessa forma. A esquerda está na frente e a direita está na diagonal. Você vai dobrar a perna direita. Até aí você vai falar, ah, mas eu já vi isso aqui no canal. Tá, mas não com essa dica. Você vai dobrar a perna direita e eu quero que você projete o seu peitoral à frente dessa forma, mantendo todo o peso em cima dessa perna que está à frente. Coloque também suas mãos para poder forçar um pouquinho mais e dobra só a perna de trás, fazendo isso aqui. ó. Um volta, sobe, dois, ó, jogo todo o peso nessa perna, faço subir, vamos três, três, isso e faço subir, Calma que eu vou dar uma dica que você não pode errar. Só em fazer isso aqui, você já vai sentir a sua perna trabalhando bastante. Aí você vai virar para o lado oposto. A perna agora que está à frente é a perna direita. A perna esquerda está atrás. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou dobrar a perna. Essa perna aqui é que tem que dobrar. Quando você flexionar ou dobrar o joelho da frente, você não pode projetar ele à frente. Ele não pode ultrapassar a ponta dos dedos do seu pé. Isso não pode acontecer, senão você vai sobrecarregar o seu joelho. Então tenta fazer assim, ó. Dobrou a perna e põe o peso aqui. Ó, faz força, volta. Um, mais uma, dois. Isso. Faz força aqui. Três, perfeito. Faz força aqui. Quatro. E vamos a cinco. Vamos fazer cinco. Mais uma, cinco. Só esse pouquinho faz com que as coxas você já sinta bastante. Aproveita, vai lá embaixo nos comentários e coloca que se nessa técnica que eu ensinei, você projetando o peso do teu tronco para cima da perna que você vai estar trabalhando naquele momento, se você sentiu bem a musculatura sendo ativada em primeiro plano. É isso que eu preciso saber de você, tá bom? Mais uma vez, te agradeço por você assistir. Não deixa de assistir esses dois vídeos aqui. São dicas importantes que vão te ajudar muito no seu treinamento. Até nosso próximo encontro.